Se acerca o Balotage em Brasil, um momento importante para o país vecino e também para a região. Eh, para analisar um pouco o que pasó em las eleições e o que pode chegar a passar, eh, estamos com Bruno Caba, ele é ensayista, activista, docente, eh, forma parte de la, de la red Universidade Nómade de Brasil. Eh, y fue coautor de Bolsonaro junto a Lucas Paolo y otros libros, tantos libros y ensayos. Gracias por acompañarnos, Bruno. Buenas, buenas a todos los oyentes. El nombre del libro es eh, eh, Bolsonaro la Bestia Pop. Exactamente, se me pasó. Bien, eh, Bruno, estuve leyendo un artículo tuyo que se publicó en red editorial eh, hace días o, eh, y reflexionaba un poco sobre lo que estaba en juego en esta elección y, y lo que competía, ¿no? Lo que yo interpreto es que planteas una elección entre candidatos que se presentan como sistema, antisistema, eh, acción reflexión digo no como antítesis ambos eh, me equivoco va por ahí la lectura que haces sí sí porque cuando hablamos de lula estamos acostumbrados a un lula que lo que él es el antisistema que él, que él habla contra las élites uh -huh. que un discurso, un, hace un discurso siempre de cambiamento un discurso de contestación ela está toscou em Brasil a desigualdade social nas violências históricas os desníveis eh, mais diversos mas nesta eleição particularmente eh, que se apresentou como ele candidato anti sistema eh, é, é sido bolsonaro bolsonaro há uma retórica agressiva contra o sistema contra a Suprema Corte contra a mídia, a mídia corporativa, as organizações Globo contra a classe universitária, as elites culturais e, obviamente, que é um un antissistema pervertido, porque claro. em eh, certa medida, em certa medida confirma as violências históricas em que há que poder eh, é confirmado quando con, con ele poder. Pero, pero, no sistema de mediações da de democracia liberada brasileira. Uh -huh en realidad Lula hoy es arquisistémico y Bolsonaro antisistémico. Bien, es una posición que, que las ultraderechas, digamos, vienen utilizando regularmente últimamente, ¿no? Digo, no, no, es algo que podemos ver, incluso, bueno, vos estás viviendo en Italia ya hace dos años por trabajo, eh, creo que allí también, ¿no? Podemos encontrar eh, este intento por venderse como eh, el sector que viene a romper con, aquí le llaman la casta. ¿no? Algunos sectores de ultraderecha. Sí, en realidad es un, es un, existe una resonancia mundial en, en, en Italia, en la Giorgia Meloni, los hermanos de Italia, la, la defensa de la, de la nación es como una gran familia, también Bolsonaro, la, la familia Bolsonaro, el clan de los hermanos, de los sí. hijos de Bolsonaro, la, la, la mujer de Bolsonaro es una, una política muy atuante, a conspiração do gênero, fala é, é, é, sempre contra a ideologia do gênero e é uma é uma, é uma espécie de, de intento de de a ser uma, uma, uma guerra cultural, mas que verdadeiramente está se tornando uma, em Brasília uma guerra civil, uma uma, uma la, la ultra está se armando, está com um discurso que é, recusa totalmente rechaça totalmente as instituições, a lei, a, a possibilidade de um, de um processo de verdade, né, de jornalismo. E nesse momento há uma deriva que é uma deriva na guerra civil em Brasil. E, e, e isto é uma particularidade de Brasil, que em, em Estados Unidos, uh, uh, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos e América, o Trumpismo ah. há tentado de fazer uma com a invasão do Capitólio, mas não é funcionado, não é não é impensado a guerra civil. Mas em Brasília o nível de violência política neste momento é mais alto. Que en Italia o en Estados Unidos. Es una estrategia que ya se, se, se utilizó o que intentó utilizar hace cuatro años, Bolsonaro. Digamos, no es novedosa. Lo loco es, o lo loco, lo llamativo, es la consolidación ¿no? de ese discurso. Porque ¿quién hubiera pensado que, que Bolsonaro podría haber sacado los votos que sacó y que esté tan cerca de disputarle ahora el ¿no? Esa consolidación de antisistema. Sí. Sim, sí, em 2018, o Bolsonaro, o Bolsonarismo, se pensamos também como um fenômeno social que transcende Bolsonaro, que é uma que é uma força capilar eh, dentro da sociedade brasileira, brasileira. Uh -huh. Se pensamos assim, em 2018 era uma coisa nova, noiva, e agora é já uma coisa consolidada, porque porque em certo sentido Bolsonaro já ganhou bolsonarismo certamente já ganhou como um fenômeno há uma institucionalização era algo novo e agora consolidado como como na maioria uh, no senado e na câmara porque as eleições brasileiras não, não, não, não foram somente as eleições a presidente as eleições a deputado a senador e a governador e lá extrema direita não so, não somente somente lá direita mas lá extrema direita hum. estamos estamos discutindo eh, eh, negacionismo dela pandemia eh, agenda ultra moral conspiração do gênero de, del género, de la, roles fixos otorgados por por la biologia o sí. eh, negacionismo da ciência negacionismo dele jornalismo em gênero e eh, la extrema direita ganado nas eleições parlamentares Ahora qué desafío, ¿no? Eh, para los pro, lo que se llama progresismos eh, aquí en Latinoamérica. Digo, si es que puede revertir esta situación, reconvertirse o si también uno podría empezar a pensar como un fin de ciclo, ¿no? Un, un, una nueva etapa que se abre, que supere esos liderazgos y esos esos conceptos que digamos hace 20 años eh, sí tenían tanto éxito y hoy evidentemente no. ¿no? Seguramente, Diego não é um ritorno não é uma volta ao ciclo progressista, la maré sorrosa. Tá, mm. uh, do tempo, isto é utilizado na candidatura de Lula como um, um apelo à nostalgia, como um Brasil, um Brasil que era feliz, um Brasil que era feliz nos, nos anos 2000, ganhando a Copa do Mundo, o Mundial, mm. era feliz porque o boom econômico, lá o momento de crescimento de crescimento. Com, eh, redução das desigualdades, mas é, é só uma, uma nostalgia, não existem as, as, as mesmas condições mm. econômicas, políticas ou sociais e Lula, neste momento, é somente uma instância de mediação para construir alternativas, para um terreno mínimo para começar a construção de alternativas, não se pode nem nem menos dizer de, de que é uma um un terreno de esquerda um terreno progressista porque a candidatura de Lula hoje reúne todo o libera, todo liberalismo conservador yeah. liberalismo social democrata eh, ambientalismo como é Marina Silva eh, ex-presidentes como Fernando Henrique Cardoso que era arqui-inimigo arqui- rival do partido dos trabalhadores está junto a Lula nesse momento e todas as forças da redemocratização brasileira, brasileira desde 1988, estão com Lula. E é uma aposta com um horizonte muito, muito baixo, muito mais baixo que em 2003. 2003 cuando Lula ha ganado la primera vuelta. Veo detrás tuyo la palabra multitudes, multitudes. ¿sí? que es, eh, digamos tiene que ver con un concepto. ¿Me corregirás, uh, un poco de, de, de aquel de aquellas ideas de, de empezar a pensar una democracia bien desde abajo, ¿no? Y de y de y de quizá eh, olvidar algunos verticalismos y el apoyo a las instituciones tradicionales estatales, por ejemplo. Ves algo por ese camino. Eh, digo, si no lo por veo. Ese camino... Diego, no lo veo. Si ah. debe analizar la situación concreta. En, en este momento, la, la posición que la posición sensata de, de, decimos de una izquierda radical o movimentista que crea en construcciones de trabajo es defender. La democracia burguesa. Neste momento, infelizmente, a tarefa revolucionária é defender as instituições liberais. Por quê? Porque o centro liberal que deveria defender não é capaz de fazer isso. Não está preparado para fazer isso. Mirá lo que nos redujeron, não? Digo, claramente, se si temos que estar solo defendendo a instituição democrática, é casi como uma defensa del progresismo, pero conservador, no O que. Sea, Neste momento, e neste momento particular em Brasil, que a extrema-direita está armada, uhum. e ano, é, ano, é, diversos atentados já aconteceram. Marielle Franco é um exemplo. Marielle Franco está assassinada. Uhum. E Neste momento, a, a extrema-direita brasileira está preparada com armas pesadas. Há um vídeo muito icônico, muito, muito icônico, na, na campanha de Bolsonaro, que é um dos seus seguidores... Eh, eh, lambe, como se diz? Lambe, leca. Sí. Una, leca uma arma, um un fusil, e eh, depois anda por la, por la calha com o fusil. É eh, como um desejo de fascismo, com um desejo de armas, e no mesmo tempo, eh, discussão eleitoral eh, eh, junto com tudo isso. Aí há uma eh, relação histórica que hablamos del fascismo, não? Digo, relacionas fascismo igual acção y tenemos un progresismo que lo que está pidiendo es eso conservar lo mínimo votenme para, para para cuando menos quedarnos ya, ya así ya es difícil sí sí en este momento no podemos, no podremos hacer la confrontación de multitudes en, en las calles no no, no existen movimientos sociales que como es, difer, es diferente de Argentina Argentina donde el peronismo, el peronismo claro un campo muerto del fuerte pero bueno es otra discusión no pero podríamos también traerla a la Argentina que en definitiva eh, un gobierno que se, se pretendía nacional y popular lo único que, que, que nos está proponiendo es es ser lo menos malo o por lo menos algo así parece ser el ajuste amigo el ajuste blando y no el ajuste fuerte así que tan lejos no estamos dos, sí sí sí en 2018 la mi posición era era la azul eh, não no, eh, evasão de eleições? Voto nulo, nem o candidato do PT, nem candidato bol, eh, Bolsonaro. Mas neste momento, quatro anos depois, a situação se agravou muchísimo. A situação, ah. neste momento, é eh, de defender um mínimo de terreno de, de proteção a direitos políticos, a direito de não ser um de não termos um golpe de Estado. Que essa esta hipótese. Eh, não é provável, não é provável, pero é possível nesse momento, um golpe, golpe de estado, um é te... coup de E na, la, e na nota que que há dias, falava justamente que era muito improvável, um golpe de estado. Provável, improvável, mas não é impossível. Hoje, mesmo, hoje mesmo Bolsonaro chamado os comandantes dela, das Forças Armadas e está começando a proponer lá Uh, ritardo, o adiamento do de balotágio neste mm. momento. Porque a Suprema Corte começou a, a atuar, a, inter, a intervir nela eleição, proibindo fake news, proibindo o uh, uso da máquina exagerada, que Bolsonaro mm. está fazendo, e está reacionando a isto. É também porque as encuestas que estão saindo, as últimas encuestas, mostram que a tendência de. de de subida de Bolsonaro não será suficiente para eh, para vencer na eleição eleitoral porque Lula há como 6 milhões, milhões de de votos diferentes. O seja que digamos não se pode repetir o mesmo porque evidentemente são sí, entonces... duas sociedades distintas, mas seria como uma suerte de toma sí. del capitolio de Trump, poderia dar-se uma situação de violência, por lo menos para sim. Sí condicionar un posible for futuro gobierno del PT algo así pens no usará un gobierno del PT Será un gobierno Ajá. de una coalición, de, de coalición, amplísima, una frente ampla en este momento. Bien. Y qué, qué qué lectura en términos porque uno cuando piensa en el fascismo piensa en una sociedad corporativista, una sociedad no que, que, que es difícil pensar hoy no cuando estos candidatos y, y referentes o partidos conservadores en general son conservadores en lo político pero son liberales en lo económico. Eh, ¿qué, ¿Qué qué qué cambio subjetivo vos podés analizar o ves? Eh, para que se puedan dar estos auges, ¿no? Eh, tantos votos a un tipo como Bolsonaro, que lo vemos, nosotros lo vemos de acá y nos parece eh, un monstruo, para ser sincero. Sí, eh, eh, eh, es, es verdad, es, es verdad. La retórica es una retórica monstruosa porque habla abiertamente a favor de la dictadura brasileña, una, una cosa que en Chile mm. en Argentina sería, sería impensable, pienso. Por ahora. Después, sí, sí. Por, por hora, mas, mas em Brasília, habla absolutamente a favor de torturadores, é, habla que de um levantismo contra a la, la esquerda brasileira. Também, também o discurso da de conspiração dele de gênero é contra as minorias, mas de uma agressão, agressividade é, frontal aos homossexuais, aos povos indígenas y sí, es invertir el discurso, ¿no? Porque las minorías para estos grupos son las minorías de blancos privilegiados, ¿no? Es como nos están atacando. No no es exactamente eso, porque eh, hablan siempre en nombre de la familia cristiana, del hombre, de la mujer y de la familia cristiana que está sobre, que está acima de las divisiones de raza, de clase o de género. La, la discusión es que el ser humano no es dividido como o movimento divisionista identitários que a esquerda defende. É como em Itália. Em Itália também é não defesa dela família. Meloni ela é mãe, a grande mãe, e defende defende ela a, a família nuclear. E, o fascismo é, é verdade. O fascismo em condições históricas atuais não é igual ao fascismo corporativista de uma sociedade fordista Outro 1930. 30. Seguramente, seguramente que não. Mas existe um, uma, uma, uma, um intento de, de, de um novo fascismo que é mundial e que passa por ele trumpismo, por urban em Hungria que a começou ponto de organização um familismo generalizado não é exatamente ela família somente mas pensar lá as empresas as companhias como famílias lá nação como uma grande família os partidos como famílias é uma edipianização, uma familização e todas as estruturas sociais, e obviamente elas igrejas neopentecostais sobretudo, mas também as católicas participam dessa dessa, dessa reorganização. E, é por isso que o governo também é um governo de, de um clã. Em Itália é o clã de de del Fratelli d'Italia e em Brasil é o clã Bolsonaro que está comandando ele Ano eh, eh, um, Clãs em, em cada estado de, de Brasil é um fascismo diverso, mas é um fascismo porque é uma guerra contra as minorias. Se, se há uma guerra contra as minorias, que né no poder, no poder do Estado, no poder da propriedade, no poder de, de, de que de já há poder, mas com é esse poder abertamente contra as minorias, se, se, se podemos chamar de, de fascismo, eh, eh, está sucedendo como um processo violentíssimo neste momento. Bien. Ahora eh, eh, eh. sí. Y sí, si sí, no, sí sí. Por favor. No no no. <ríe> no te iba a decir Pero, que en no, general no, no. también lo que se instala son discursos de, de antinomias, ¿no? Eh, digo, eso también es una característica propia del fascismo. Digo, no se vota quizá eh, a favor de, sino en contra de, y tiene también que ver con probablemente, ¿no? Una sociedad frustrada en términos de que no los progresismos o las alternativas no lograron cumplir con, con las promesas eh, hechas, ¿no? Sí, seguramente hay una dimensión de resentimiento social, uh -huh. ¿cierto? La última camada contra la penúltima, la penúltima contra la última, la, la última que depende de, lo, de los programas sociales del gobierno, la penúltima de los emprendedores, Uber trabajo, uh, que depende de microcrédito estructuras familiares desestructuradas. Dela de penúltima com a antepenúltima, que são as pequenas empresas, eh, seguramente sim, sí, mas o fascismo há eh, também uma dimensão afirmativa, isso é mais problemático, há uma dimensão desejante de um cambiamento radical, de uma de uma tomada do poder que vem também desde abaixo. O movimento de Bolsonaro é forte em Brasil porque passa por, por todas as populações pobres delas grandes metrópoles brasileiras. Este é o es problema. O problema é que não é um movimento só das elites, dos ricos contra os pobres. E si não teria eh, estes votos? Não, 51 milhões de votos. E também, claro. e também, o lulismo, Lula, as políticas sociais que Lula eh, comandou no governo do PT, nos anos 2000 há um poder inercial há um un recuerdo que não é solamente nostálgico A esquerda, nós no, somos nostálgicos de momento mas os pobres não é uma coisa nostálgica é um materialismo porque vendo que Lula é capaz de fazer ser um pacto um pacto entre os grupos de propriedade do grande capital e o trabalho para fazer uma distribuição limitadíssima uma distribuição que não é não se si um reformismo um reformismo débile mas esta percepção existe esta percepção que evita que ele bolsonaro eh, ganasse em prima em primo em prima Bien. volta nessa eleição é por isso que ainda infelizmente é uma derrota que eu assumo absolutamente é uma posição derrotista a minha mas é uma posição derrotista que é necessária neste momento é uma derrota que não não não fomos exitosos em nascer uma alternativa à sinistra ao progressismo a lula neste momento dependemos de Lula, dependemos de esta figura porque há uma conexão com os mais pobres e que, que pode frenar eleitoralmente e, ao menos, manter um terreno mínimo construir que lavoro, construir la, Bien, para construir o nosso trabalho, construir as alternativas. Bem, eh, pesimista, pero a la vez eh, tan, eh, tan positivista, es decir, tan optimista de creer que esto es un, puede ser un, un, un paréntesis, si es que gana Lula, para poder construir algo mejor, o algo distinto, algo superador. Yo diría que es un desespero de que no haya, otra, no haya otro modo, en este, porque un confronto de ruas, una, un movimiento social en momento, ocupando las ruas, ocupar las plazas, eh, será suicidario será suicidário. A extrema-destra ganhou as caixas, está mais forte, está armada e há um apoio do poder estatal, com um discurso que é o discurso da ditadura brasileira, um discurso de tortura, um discurso de matar os uh, inimigos, uh, contínuo de inimigos, que a direita é exitosa em ter feito. Infelizmente, eh, do Bremo é eh, um pessimista alegre, diremos. <risos> um pessimista pessimista que acredita que esse povo construir a partir de um terreno mínimo de direitos de que, que necessitamos. Ao contrário, será la, la antigoverno total uma destruição das de mediações. E sem as mediações, neste momento, a extrema-direita de, eh, ganará. Bem. Ensayista, activista, docente, eh, bueno, autor junto a Lucas Paolo de Bolsonaro, la bestia pop y un pesimismo optimista de Bruno Cava de cara al balotaje, a lo que puede venir los próximos cuatro años en Brasil y la región. Gracias por la oportunidad y estoy a disposición siempre. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo Bruno. A los